fomentando a nossa ideia de usar muito marketing digital, né? E, esses tempos atrás, ele, junto com o professor Robson, professor Robson, muito obrigado, cara, Isso, muito esse modelo de prospecção que você e Leandro Fonseca estão conseguindo organizar para nós, está sendo fantástico. Luísa, perfeita, nos bastidores, organizando tudo, a gente sempre questiona algumas coisas, mas com o coração de dar tudo certo, né? então falando disso tudo, né? eu aqui no consultório consigo atender meus pacientes e com esse modelo de negócio entre uma consulta ou outra, com esse modelo de negócio eu consigo uh, ter um prospecto super qualificado. aquele que já sabe sobre o assunto, já quer sobre o produto, ele quer se interar de muito mais informações, né? E, pô, um tempo atrás a gente foi num treinamento e disse, fale com quem quer te ouvir. E, pô, quanto legal está sendo esse projeto da Maratona Multinível Online, desenvolvido por esses grandes líderes, é que o prospect chega qualificado no teu celular, no quentinho da tua casa, ou do teu consultório, ou do teu trabalho, e que tu tem que desenvolver a habilidade de falar. E conversando essa semana com a Daisy eu vi o quanto legal é, porque tu vai desenvolver e vai com pessoas que você não conhece. Pessoas que você não conhece. Esqueça um pouco aquelas que você conhece aqui perto, aquelas que são muito próximas de vocês. Vá atrás de pessoas que você não conhece. Essas pessoas que vão construir junto contigo e, e elas vão desenvolver em você essa habilidade de mostrar a qualidade dos nossos produtos, de mostrar a qualidade do nosso modelo de negócio. Mostre os produtos, encante as pessoas com eles porque eles são fantásticos e é, apresente esse modelo de negócio que pode mudar a vida de um, de dez, de cem pessoas, mil pessoas infinitas, desde que elas queiram. Então, a maratona multinível digital está transformando o mundo das vendas diretas. Vem com a gente, vem com essa grande liderança.